Então, é, já estamos todos reunidos, né, é, primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Juliana, professora Márcia, professora Natália, professores presentes na banca de Qualificação, do aluno é, Felipe Mota, doutorando do Programa de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, é, em que a gente vai apresentar ah, o início da sua tese intitulada né, Análise do Desenvolvimento e Crescimento Infantil de Filhos de Mãe com Infecção por Sars-CoV-2 na Gestação. É, lembro que no, no nosso programa de pós-graduação, essa qualificação é realizada no meio do, do período total de doutorado, que tem como intuito principalmente é, ajudar a o aluno a trilhar e fazer modificações no caminho da sua conexão. Ah, tá. Eu, aqui. eu vou tirar a câmera aqui rapidinho para ver se melhora, então. Eu tirei a câmera. É, vocês me escutam melhor? Perfeito. Aí depois eu volto e vou alternando. Então, é, só repetindo, é, o intuito da nossa banca de qualificação, do nosso programa, é ajudar o aluno a ajustar o caminho da sua tese em tempo hábil, né, já que é feita no meio é, da qualificação, um pouco diferente de outros programas. Né? É, o Felipe, então, disponibilizou para todos vocês o um material escrito, um pouco resumido, com a restrição de tamanho, mas agora ele vai complementar é, com uma apresentação que deve durar de 30 a 40 minutos, é, em que ele vai expor é, tanto a metodologia do projeto como um todo, quanto os resultados parciais da tese. Então, Felipe, você tem 30 a 40 minutos para poder fazer a sua exposição. Certo. É, Todo mundo vê minha tela? Sim. É. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe, sou aluno do programa de doutorado de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e junto com o professor Alexandre, a gente construiu o trabalho cujo título é Análise do Desenvolvimento e Crescimento Infantil, de de mãe com infecção por Sars-CoV-2 na gestação na região centro-oeste brasileira. A gente organizou a nossa apresentação em introdução, justificativa e objetivos. Em seguida, a gente passa pela metodologia, onde a gente vai explicar um pouco do nosso protocolo de pesquisa e como a gente vai analisar ele, os nossos resultados que são parciais e a nossa conclusão diante desses resultados parciais. Em seguida, a gente fala um pouquinho das nossas perspectivas, se tudo está certo hoje à tarde. É, sobre a nossa tese, publicação e como e quando a gente pretende terminar o nosso trabalho. De considerações gerais e iniciais, é, já é amplamente conhecido, tanto pela população quanto em termos de literatura, que uma gestação saudável ela tem um impacto positivo, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento das crianças. É, a gente não sabe ainda as consequências da infecção materna pelo Sars-CoV-2, o que a gente sabe é que existe uma transmissão vertical e que inclusive em análise estupatológica de placentas, a gente consegue ver essa infecção na, na placenta, e que a gente sabe que existem citocinas inflamatórias, uma tempestade de citocinas inflamatórias, e a forma como o vírus e essas citocinas inflamatórias vão agir, inicialmente no feto, em seguida no bebê e no lactante, ainda é um mistério para a gente. É, a gente sabe que a pandemia ela trouxe muitos prejuízos de todos os tipos, de financeiro, a saúde, mas é, quando a gente pensa em populações, a gente entende que as crianças foram muito prejudicadas pela pandemia. Isso porque o crescimento e o desenvolvimento eles acontecem no nível quase máximo, né? Depois do útero, a forma que ele é mais avançada é nos dois, nos dois primeiros anos de vida. Né? Então, coisas fundamentais como pensamento, organização, raciocínio, é, andar, falar, tudo isso a gente vai amplamente realizar. É, nos dois primeiros anos de vida Então se alguma coisa acontece E desalinha esse processo A gente pode ter consequências Para o indivíduo e para a sociedade Onde ele está é, a longo prazo Diante disso E principalmente na escassez Na literatura, até o presente momento Tem uma hora que eu procurei A gente não tem trabalhos que falem sobre desenvolvimento E crescimento de crianças expostas Intraútero, né, por SARS-CoV-2 O próprio cenário de pandemia Dificultou muito isso é, a gente tem metodologias de pesquisa diferentes em vários países, né? E o principal, que resume muito a pediatria, é, nosso plano é sempre prevenir de acontecer, mas uma vez que aconteceu, a gente quer prevenir os danos, e a gente, então, o nosso intuito, né, e o nosso objetivo é analisar o crescimento e o desenvolvimento das crianças até um ano de vida. E para isso, a gente vai categorizar com um método que seja padrão ouro de análise de crescimento e padrão ouro de análise de desenvolvimento. Além disso, a gente divide a nossa população, primeiro, em relação à gravidade materna, e segundo, em relação ao momento de exposição, em relação aos trimestres da gestação. Para isso, a gente desenhou um trabalho que é longitudinal, observacional, prospectivo e descritivo. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília, e ele tem essa identificação é, alfanumérica, que está escrito no nosso trabalho escrito, né? e ele está inserido no Clinical Trials website. Primeiro, é falar que o nosso trabalho ele faz parte de um trabalho maior que chama Proudest, é um trabalho lindo que foi desenvolvido e foi idealizado dentro da Universidade de Brasília. Ele é Pregnancy Outcome and Child Development. Ele está em inglês porque o nosso intuito é propagar ele, né? E que outras pessoas possam também, se precisarem, se quiserem, né, é, dar andamento no nosso segmento pediátrico. Então, esse nosso trabalho ele é dividido num braço pregnant, em que a gestante ela realiza o pré-natal dela e ela tem um momento de parto dentro do nosso hospital, e em seguida a gente tem um braço borne em que a gente vai acompanhar essas crianças é, em toda a etapa pediátrica, no caso do nosso trabalho, até um ano. Para isso, quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, o, o Distrito Federal, na Secretaria de Saúde, ela organizou todo mundo, que naquele começo estava com uma infecção aguda pelo Sars-CoV-2, a, no hospital regional da Asa Norte. Então, ele quando, virou nosso hospital referência em relação a, ao COVID, né? que a gente chama carinhosamente de agarrão. Então, se por, por um acaso a, a grávida ela tava infectada naquele momento e ela estava em trabalho de parto, o bebê ia nascer nesse hospital. Ou, se ela tivesse alguma internação clínica, por N razões, a gente oferecia para ela esse cartão de visita, que nele a gente tinha os dados do nosso ambulatório, telefone para marcação de consulta. Além disso, a gente divulgou também em mídia, né, mídia social, em jornal, é, televisionado, escrito, para que outras pessoas também tivessem essa oportunidade. Então, uma vez que a pessoa marcou a consulta, a gente recebia essa, essa família no Hospital da Universidade de Brasília, Hospital Universidade de Brasília, que é o HUB. Então, os nossos participantes do braço Borne são bebês expostos intraútero ao SARS-CoV-2. É, o, o critério de inclusão é que na nossa primeira consulta, essa criança tivesse, no máximo, um mês e 29 dias. Isso porque é quando o nosso primeiro teste pode ser realizado até esse momento. Então, nossos pacientes, eles ou eram no ambulatório pregnant, ou pacientes que nasceram no Hospital Regional da Asa Norte, ou que tiveram, que na divulgação de mídia, quiseram entrar para a nossa pesquisa. E a gente excluiu pacientes que na primeira consulta tivessem mais de dois meses, ou que tivessem alguma malformação congênita é, anterior ao período de exposição intraútero obtivesse uma infecção como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e zika vírus, Isso porque a gente já sabe que essas infecções elas podem ter um impacto tanto na organogênese e, com consequência, o bebê vai ter uma alteração de desenvolvimento e de crescimento. E, claro, se a população não aceitasse, se o paciente não aceitasse participar da pesquisa. É, vale lembrar que a gente não teve bebês com malformação congênita antes do período de infecção, e a nossa amostra ela foi calculada, lembrando que nosso trabalho começou em é, a gente começou a escrever em maio de 2020, ele iniciou em junho. Então, naquele momento, no Distrito Federal, a gente tinha 758 casos para cada 10 mil habitantes. É, os dados mais recentes de nascimento do estado eram de 2018, que seria 44.152 bebês. E naquele momento, a prevalência de infecção por Sars-CoV-2 ingestantes era de 10%. Diante disso tudo, a gente chegou no número de 300 lactentes. O nosso trabalho tem 296 bebês e desses 296 a gente aplicou os testes de desenvolvimento em 267. Então essa virou a nossa amostra. Os dados eles eram coletados à medida que as consultas iam acontecendo. Então as consultas elas tinham uma anamnese pediátrica padrão, em que a gente identificava alguma doença aguda daquele momento e dúvidas em relação à condução de pediatria. A gente realizava a antropometria dos bebês, o crescimento, e é, o peso e o comprimento, sempre a mesma pessoa, e realizava o exame físico convencional. Do desenvolvimento, a gente aplicava um teste chamado Denver, que é um teste de triagem do desenvolvimento, que é aquele que tem na carteirinha de criança, em seguida é o BL3, que a gente vai conversar um pouquinho dele mais adiante. Dos dados maternos, a gente coletava com a própria mãe dados epidemiológicos gerais, a gente precisava de uma comprovação de infecção, então o nosso plano é que todas as mães tivessem ou um RT-PCR, ou então um teste rápido de COVID, praticamente todas as nossas mães tiveram um RT-PCR positivo, e aí a gente olhava o momento que aconteceu essa infecção e classificava por trimestre. Então, primeiro trimestre, a gente vai dizer que é até 13 semanas e 6 dias, o segundo trimestre, de 14 semanas até 27 semanas, e o terceiro trimestre, a partir de 27 semanas e um dia. No que diz respeito à gravidade, então a gente considerou não grave se não precisou utilizar oxigênio grave se a mãe precisou utilizar oxigênio-terapia, e crítica se ela utilizou uma ventilação mecânica, seja ela invasiva ou não invasiva, ou então drogas vasoativas. Lembrando que essa classificação mudou bastante durante a pandemia, mas naquele momento que a gente começou o trabalho, essa era a, organiz... essa era a classificação da Organização Mundial de Saúde, o que é bom porque ela é uma classificação mais fácil até da, da população entender. Então a própria mãe e os familiares, eles conseguiam mostrar pra gente. É, das nossas mães, a gente teve dois crianças que são órfãos de mãe né? do, dois óbitos e uma é o pai que, que cuida do bebê e o outro, ele é cuidado pela família materna na né? figura da tia é, as consultas, elas eram mensais até os bebês completarem seis meses e a partir de sete meses, as consultas foram trimestrais né a gente realizou outra com nove meses e outra com doze meses e a gente entrou nos nossos instrumentos de avaliação, então do crescimento a gente precisava de uma curva que ela fosse o mais compatível com uma população geral. Como assim, por exemplo, existem curvas que foram desenvolvidas só na Europa, curvas que foram desenvolvidas só nos Estados Unidos, e curvas que foram desenvolvidas só no Brasil, mas a gente precisava de algo que fosse mais global, até porque esse nosso intuito é propagar conhecimento e que outras pessoas utilizassem, a gente precisava disso. Então a gente foi na literatura, a gente encontra que, para os prematuros, a gente vai usar uma curva que chama InterGrow, e para os bebês de termo a gente vai usar as curvas da Organização Mundial de Saúde mesmo. É, os pesos, o peso, o comprimento, a gente transformava esse número num Z-score. Esse Z-score ele era obtido através de uma ferramenta eletrônica que chama Ped Tools. Então a gente digitava os dados básicos do bebê, a gente vai ver à esquerda o de bebês de termo e à direita os bebês prematuros. A gente colocava a idade corrigida deles. E, quando a gente submetia os números, o próprio aplicativo já mostrava para a gente uns um z por exemplo, menos um, menos dois, mais zero um. Então, dessa forma, a gente conseguia padronizar e a gente conseguia também comparar melhor os bebês com eles mesmos. Já no que diz respeito ao desenvolvimento, existem diversos tipos de escalas para avaliação do desenvolvimento mas a gente escolheu uma que seja padrão ouro e que a gente aplique no bebê, não que seja algo que os pais preencham algum questionário, que a gente sabe que às vezes o pai pode superestimar um pouquinho o desenvolvimento do próprio filho, né? Então, para isso, a gente usou as escalas deles, três. Aqui a gente tem uma, um exemplo do kit, a gente compra o kit, é, as pessoas têm que ser treinadas, a gente testa em 10 bebês que não participam da pesquisa, e a gente compara como foi esse teste, e a gente vê que ele foi padronizado entre os indivíduos que estão aplicando. Inicialmente, quando a gente acreditava que a gente ia ter controle, o quem aplicava o Belly seria a pessoa cega, assim como o radiologista que faz os exames de imagem, né, para não saber que o bebê teve ou não teve Covid. Como depois a gente não teve controle, que a gente vai conversar daqui a pouco, então a gente não sabe os trimestres. E como que funciona a escala Belly? Então ela é dividida em cinco domínios, a gente tem um domínio cognitivo, linguagem motor, esses domínios, o avaliador que vai aplicar o teste, já nos domínios auxiliares, que a gente chama, que é o socioemocional e o comportamento, quem aplica o teste é o pai que preenche o próprio teste. Então, por conta disso, a gente optou por realizar no nosso trabalho só os domínios cognitivo, linguagem e motor. Se porventura, na consulta, a gente percebesse que tinha alguma coisa alterada em relação ao socioemocional e comportamental, a gente encaminhava esse paciente com suporte. No que diz respeito ao domínio cognitivo, a gente avalia o bebê o sensório-motor como um todo. Então, a forma como esse bebê explora e manipula, como é que ele forma conceitos, como que a gente testa a memória dele, né? Então, por exemplo, a gente coloca aquele um paninho na nossa frente, brinca de encontrou, achou com o bebê. A gente sabe que um bebê de um mês não vai nem ligar para o teste, o bebê de três meses vai sorrir para gente, e o bebê de seis meses ele vai querer tirar o paninho, porque ele sabe que a gente está do outro lado. Então, esse é um exemplo de como o bebê tem memória e como ele manipula e, e se orienta dentro do ambiente. O próximo domínio é o domínio de linguagem, em que a gente divide a linguagem em expressiva e receptiva. Aí vai vale lembrar que a linguagem não é só a linguagem verbal, a comunicação como um todo, ou seja, um bebê de um mês, ele se comunica também. Então, expressiva é como esse bebê faz a, a comunicação e receptiva é como ele reconhece. Então, por exemplo, a gente chamar o nome dele e ele olhar ou desviar o olhar. Ou então, daqui a um tempo, a gente conversar com ele e ele indicar para a gente que qual é a bolinha azul, qual é a bolinha vermelha. O próximo domínio é o domínio motor, que a gente vai dividir em fino e grosseiro. Esses são os nomes mesmo. Então, finos são aqueles, aqueles movimentos que o bebê usa um poucos, é, poucos é, grupos musculares, mas que exigem muito dele habilidade. Como, por exemplo, quando o bebê pega um chucalho, ele vai pegar com a mãozinha toda, ou ele vai pegar só com a pontinha, ele vai sacudir, ele vai passar de uma mão para outra. Então, isso depende muito de qual idade o bebê tem, quantos meses ele está, quantos dias ele tem, para a gente dizer se está normal ou se está alterado. Então, como um todo, como a gente divide, por exemplo, a escala motora em fina e grosseira, é, cada item que a gente aplica no bebê, a gente dá uma pontuação de zero ou de um, e a gente vai somando. E no final, a gente vai chamar de score. E o score a gente espera que ele seja maior do que 85. Ou seja, se ele for menor do que 85, a gente considera como teste alterado. Né? Então, para as escalas, às significam significa um atraso de desenvolvimento. Afim de análise estatística... Essa, a gente pegou a média desses scores, então com 1, 3, 6, 9 e 12 meses de vida. Em relação ao peso e ao comprimento, para a gente não importa o valor absoluto. Na verdade, importa como que esse bebê ele ganha peso. Então, se ele se mantém na curva dele, ou se, por exemplo, ele começa mais magrinho, de repente ele muda de curva no sentido de ficar mais gordinho. Ou então, se ele começa com um determinado comprimento e a gente vai vendo a curva dele crescendo, descendendo, né? Então, para a gente importa muito mais essa tendência do que o valor absoluto. É, quando a gente compara os grupos, né, os grupos que eu digo, os trimestres, e qual foi a gravidade de cada mãe, a gente vai ver se tem diferença através de um teste chamado ANOVA, e se essa diferença é estatisticamente é, é, significativa através de um teste hoc chamado hanshamantuckin Então, dos nossos resultados parciais, as características gerais da nossa população a gente vai ver que a grande maioria dos bebês, 90% deles são bebês que nasceram com mais de 37 semanas Diferente um pouco da literatura, que a gente sabe que tem um, um padrão de 17% de nascimento prematuro né? é, Uma das reflexões que a gente desenvolve é que chegou tudo depois aqui no Distrito Federal Então a gente já tinha um pouquinho de literatura e a gente conseguiu ser mais conservador, digamos assim em termos de peso, 80% dos bebês eles tinham o peso adequado para a idade gestacional que eles se encontravam no momento do nascimento. Então, diferente do que a gente pensava inicialmente, que a infecção placentária pudesse levar a algum tipo de desnutrição do bebê, não se mostrou dessa forma no nosso trabalho. A idade materna, a média foi de 30 anos. E quando a gente pensa em escolaridade, a gente viu que a maioria das mães, ou seja, 62,9%, elas têm o ensino médio completo e 20% o ensino superior completo. Isso é importante porque a gente sabe que quanto maior, de uma forma geral, né? Quanto maior a escolaridade materna, mais, é, melhor pontua o bebê, ou seja, melhor desenvolvimento ele tem. E aí a, a grande pergunta é os nossos controles, e todo mundo sempre pergunta: é, mas o que, que aconteceu? Então, na verdade, a gente não tem controles, principalmente por causa da pandemia. Primeiro, porque era muito difícil encontrar gestantes que não tivessem sido expostas ao, ao SARS-CoV-2. É, muito do trabalho da, da, da obstetrícia, eles coletavam uma sorologia no dia do parto e 14 dias depois, que era na consulta de puerpério, né? E muitas vezes a mãe ficou assintomática a gravidez inteira, ela já tinha realizado alguns testes com resultado negativo e, para nossa surpresa, na sorologia de 14 dias ela tinha sido exposta ou na sorologia do dia do parto. Então, o fator 1 um era a dificuldade de encontrar pessoas que não tinham sido expostas. O fator dois é que as pessoas que estavam saudáveis, né, vamos pensar que em 2020 a gente estava no auge ali da, da, da onda, da infecção, então quem estava saudável não queria sair de casa, né, lembrando que as grávidas, é, apesar da taxa de infecção delas ser um pouquinho mais baixa, mas a tendência de gravidade delas é muito alta, então elas eram fatores de risco se estar grávida durante a pandemia, com isso... Quem estava saudável não queria sair de casa, ia preferir uma consulta online, ou então uma unidade básica de saúde, que a chance de exposição era muito menor do que ir até um hospital geral. Diferente de quem teve a doença, estava aquela incógnita do que, que ia acontecer, então a pessoa fazia questão do nosso acompanhamento. E à medida que a quarentena, o isolamento social foi recrudescendo, a gente teve o surgimento das vacinas, então ficou ainda mais difícil saber quem que realmente, com os recursos que a gente tinha na época, a gente tem é reconhecer quem foi ou não foi exposto entre a outra Diante disso, o que, que a gente pensou? Ah, então vamos comparar com crianças, né? Vamos voltar, vamos fazer uma coisa retrospectiva e a gente compara com crianças normais. É, mas aí a gente perdeu o fator isolamento social que é tão crucial para a linguagem, para o cognitivo das crianças. Então a gente decidiu que dentro do nosso grupo, a gente ter o, o fator isolamento social, a gente ia dividir o próprio grupo em trimestres, então o momento que aconteceu a exposição se foi primeiro, se foi segundo, se foi terceiro, né? Lembrando que o primeiro trimestre é um trimestre de organogênese, então o vírus pode ter um impacto importante ali naquele desenvolvimento, pensando em malformações, né? E o segundo momento, a gente vai dividir o grupo em gravidade. Então, se a mãe foi não grave, se a mãe foi grave, se a mãe foi crítica, e a gente entender se isso teve impacto ou não teve impacto no crescimento e desenvolvimento. Então, no primeiro grupo, quando a gente dividiu as crianças em trimestres e verificou se tinha diferença, a gente observou que em relação a peso e comprimento, essa tendência não teve diferença. Ter nascido no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Porém, quando a gente olha os, os resultados de escola, do teste Bailey, a gente viu que 21% das crianças tinha atraso do de desenvolvimento. É, principalmente quando a gente comparava o primeiro trimestre com o terceiro trimestre, a gente vê o nosso P aqui, e quando a gente compara o segundo trimestre com o terceiro trimestre. Então, a gente viu essa diferença. Até o momento em que eu enviei o paper. É, da nossos resultados parciais, a gente ainda não tinha feito a análise dos domínios, né? Por exemplo, ah, desses 21% que estão atrasados, eles foram atrasados mais em quê? Foi na linguagem? Foi no cognitivo? Foi no motor? Então, a gente ainda não tinha esses resultados. Agora, quando a gente compara a gravidade, é, a gente não viu diferença estatística significativa, nem no peso, nem no comprimento e nem no desenvolvimento. A grande maioria das nossas mães foram não graves. Então, a gente conclui com esses nossos resultados parciais que ser exposto ao Sars-CoV-2 no primeiro e no segundo trimestre, quando né, a gente compara com o terceiro, os bebês têm um pior desempenho nas escalas deles, né que isso significa um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. É, um ponto que a gente tem, que a gente está continuando a fazer né, com 18 meses, com 24, o, o teste dele, é entender se esses resultados eles são permanentes ou se com as intervenções que a gente tem feito nas consultas se é algo que é recuperável, né? E a gente também observou que até um ano de vida eh, não teve impacto ter, sido, ter, ter tido exposição intraútero e Sars-CoV-2 nas tendências de crescimento. Eu trago aqui para a gente um pouco do nosso ambiente, então a gente tem aqui a nossa recepção. É, esse é o dia da nossa primeira consulta com o nosso primeiro paciente, é, eu e o Geraldo, que é o meu companheiro de pesquisa, assim como a Maria Eduarda também. É, aqui a gente tem um pouquinho das nossas amostras biológicas E de um dos pesquisadores que é radiologista Então nossos bebês todos fizeram exames de imagem é, O David usou inclusive um método diferente Para a gente olhar um pouquinho Mas isso aí é assunto para um próximo trabalho Aqui a gente tem os materiais biológicos Que foram coletados, por exemplo Se a mãe precisava fazer uma cesárea No momento da anestesia A gente coletava um pouquinho de material de líquido, A gente coletou sangue da própria mãe E coletou também sangue do cordão umbilical do bebê Lembrando que o nosso trabalho ele foi no auge da pandemia aqui no Distrito Federal, então a gente precisou de um pouquinho de coragem, porque a gente foi exposto e a gente sabia dos riscos, né? E, então, nossas reuniões quase sempre foram quase não foram sempre online. A gente começou a colher alguns frutos, então a gente teve a apresentação em Congresso Internacional de Neuroradiologia, o nosso próprio protocolo de pesquisa ele foi publicado, uma revista de impacto importante, e recentemente... Esse material que a gente coletou das mães do líquor, a gente conseguiu também uma publicação numa revista importante. E as nossas perspectivas é a nossa defesa da tese no primeiro semestre de 2023. É, como eu disse para vocês, a gente não tem desses dados em lugar nenhum. A gente procurou hoje mesmo, então a nossa publicação e nossos resultados eles são inéditos. A gente coletou também outros dados epidemiológicos, a gente tem um grande trabalho né de de e Natal, na verdade. E durante a pandemia foi importante a gente sempre ter um suporte de saúde mental também para essas famílias. Então a gente também tem muito dado disso. É, todo esse material biológico que a gente coletou, a gente tem uma parceria com a Fiocruz e a gente tem uma parceria também com o um laboratório de metabolômica na Alemanha. Então a gente está analisando as citocinas inflamatórias, a gente está vendo que tem diferença, inclusive na gravidade, que foi algo que a gente não viu aqui. E tem uma diferença importante de, de citocinas nesses bebês quando a gente divide eles em grupos. E a gente pretende manter o segmento da corte dos nossos bebês durante. que já vão ser vão deixar de ser bebês, né? Durante todo o período pediátrico. Então, esse foi o nosso. apresentação parcial. Olha, eu aqui com dificuldade com a câmera de novo. Mas, parabéns, Felipe. Deixa eu tentar aqui só conectar a webcam para a gente poder dar prosseguimento. Pronto, consegui. Eu vou tentar começar com a câmera. Se tiver é, muito ruim o áudio, vocês me interrompam, por favor, para poder tirar. É, então, primeiro, gostaria de parabenizar já de antemão o Felipe aí pela apresentação, né? gostaria de também é, dizer que assim meu papel como orientador do Felipe é quase burocrático porque é, é impressionante todo o empenho e toda a, a dedicação e ao mesmo tempo a independência do grupo como um todo, né? É, acho que o Felipe ressaltou bem durante a apresentação que esse é apenas uma das teses que a gente pretende é, derivar desse trabalho maior, né, que é o Proudest. Alguns colegas já fizeram a qualificação, outros vão fazer, né? Então, é muito legal de ver isso dentro do nosso Hospital Universitário de Brasília, né? Mas, é, dito os louros, né, a gente tem que lembrar que a gente está numa banca de qualificação. Então, a gente tem que prosseguir com os ritos, né? É, de novo gostaria de agradecer a banca é, fico muito satisfeito que além das duas é, membras titulares da banca a membra suplente é, também compareceu né então até modificando um pouco o rito é, eu acredito que todos devem ter espaço para contribuir então a gente vai é, abrir espaço para todo mundo contribuir né? é, e para a gente poder começar um pouquinho essa discussão, é, como é de bom tom, né? A gente começa pela apresentação dos membros externos ao nosso programa, né? Para a e o Felipe. Né? Como a gente tem duas membras externas, vou começar com a membra é, que é titular, né? É, então, apresentar um pouquinho, eu gosto de apresentar um pouquinho quem são os membros, né? Então, a doutora Márcia Consentino Pronca Soestnes, difícil até pronunciar, espero que não tenha errado, é graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em ciências morfofuncionais pela Universidade de São Paulo também, assim como seu doutorado, fez um pós-doutorado com período sanduíche no Brasil, na Universidade de São Paulo e na Universidade de Oxford, no Departamento de Farmacologia, atualmente é professora titular efetiva da Universidade Federal do Pará. É, então, com certeza vai ter muito para contribuir é, com o trabalho do Felipe. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, Márcia. É, Normalmente, no nosso programa, você vai ter entre 30 e 40 minutos para arguir o Felipe. Pode ser tanto no formato de perguntas e respostas, ou que você faça todas as suas considerações, ele anote as suas considerações e responda todas de uma vez no final. Eu deixo você bem livre para poder escolher o formato que você acha muito mais interessante tá bem, Alexandre. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e obrigada pelo convite. A gente vai fazer um diálogo. Felipe, pode ser? Sim. Tudo bem? Tá, Tudo sabe. bem, Alexandre? Assim, eu tenho que fazer um pode. agradecimento especial. É um momento que você, o Felipe, sabe que eu fico quase consternada de estar participando da banca. Eu conheço o Felipe desde 2007, ele foi meu aluno na graduação. Depois, com muito prazer, o tive como aluno de iniciação científica no laboratório, num grupo de pesquisa que ele ajudou a implantar, e a gente colhe os louros até hoje. Ele está em franco desenvolvimento, publica, com alunos que estão fazendo mestrado e doutorado na área. Então é muito, assim, é uma satisfação muito grande, eu fico muito contente pela lembrança. Eu agradeço muito, Alexandre por ter concordado e Felipe por ter lembrado, tá bem? Obrigada. A gente, assim, é, a, a UNB como de praxe muito organizada, com tudo muito bem colocado, a gente recebendo material de antemão, né, e isso muito, muito bem vindo. Eu acho que nesse momento a qualificação, ela tem, eu acho muito bem colocado o momento da qualificação, que é a proposição do programa eu acho que ela tem que ser uma tempestade mental e ela tem que dar uma possibilidade para que você modifique, é lógico, sempre em comum um acordo com o seu orientador, Felipe. O que eu coloco aqui, numa área um pouco distante, mas que fiz uma leitura com carinho, crítica, tá bem? que você sente com ele e você veja que é aquilo que é pertinente. Porque muito do que eu posso lhe colocar, lógico, que assim, pode ser uma sugestão, mas também com certeza pode ser uma ignorância no sentido do que está sendo feito e do que foi feito. Então, quando foi esclarecido, eu lembro bem do e-mail do Alexandre colocando que é um momento é, parcial em que não são apresentados todas as, é, as todos os resultados e não é uma elaboração como um todo, eu assim, por vezes eu falei, não, esse daqui eu acredito que não caiba, talvez seja uma sugestão. E o Felipe, ele vem com uma apresentação que coroa aquilo que eu enxergava dele, né? Então, assim, aquele aluno proativo que domina, né? Então, assim, muito interessante isso, acho que é uma conquista importante do doutorado, porque o aluno de doutorado, ele vai em nível de complexidade diferente, né? Então, você tem objetivos importantes, com a metodologia complexa, no sentido de, de coleta, né? E você cumpre isso, mesmo que aqui a gente esteja vendo resultados parciais com uma excelente apresentação eu consegui entender muito bem, eu acho que muitas das minhas dúvidas elas foram sanadas, e eu acho que só engrandeceu o que você apresentou, porque você tem que ser muito econômico no texto, né, Felipe? Então, assim, vai, deve ter sido, assim, um machado para cortar, deve ter doído, porque a, a apresentação realmente ela é muito mais recheada, tá bom? Eu vou correr um pouquinho aqui em cima do, do que está aqui, aí você vai me colocando... Com certeza, a gente não precisa de meia hora, 40 minutos para conversar. E o que eu tiver aqui, eu vou, assim, eu acho que seria interessante, se o seu se o programa permitir o seu orientador concordar, eu passo o texto para você por e-mail e pode você ser. vai acompanhando, pode ser? Assim, como a gente fala assim, ah, não, isso daqui convém, isso daqui encaixa, isso daqui está legal, ou não, tá bem? Sim. Porque por vezes, assim, até, é, veja, quando ele me falou que ele tinha que, quando ele colocou no e-mail que ia ser algo enxuto, aí eu peguei e coloquei na sua introdução. Eu falei assim: Meu Deus, aqui poderia ampliar muito. Ele falou: Não, é enxuto. Aí o que eu fiz? Desde a introdução, eu fui colocando. É, mas assim, isso eu acho que é um pouco até ousado. Eu fui Nossa. colocando subtópicos. Eu falei assim: Poxa, ele poderia colocar. Então, assim, eu fiz uma sugestão, algumas sugestões de subtópicos. Então, por exemplo, é, o ambiente propício e o ambiente adverso, a presença das infecções virais e a possibilidade de interferência, aí casando com a, o que você teria de crescimento e desenvolvimento. Aí, dentro disso, aí eu puxo para o neurodesenvolvimento. Que daí eu acho, você está sorrindo que você sabia que eu ia para essa área, né? Eu acho que daí é um chamariz importante, que eu acho que você pode abrir um pouco mais como leque, entende? Inclusive na apresentação do seu padrão ouro de avaliação. Então, quando você coloca o teste, o teste é Bailey, né? É Bailey que Isso. fala, né? Isso. Então, assim, o teste, eu entendi a compra do kit, eu entendi é, o tipo de treinamento que tem que ter, mas eu acho que para você apresentar os seus resultados, eu acho que na metodologia, eu sugiro que você seja bem específico como é feito esse treinamento, esse, essa avaliação, para que você possa, Felipe, apresentar com, assim, mais casado entre o que você avaliou e o que você tem de resultado, entende? Então, veja, quando eu faço esses, esses sub-itens com relação à sua introdução, aí no neuro, neurodesenvolvimento, eu acho que é importante, é, porque daí assim eu vou, vou acabar indo para a metodologia e voltando para a introdução, tá bem? Porque é, se você vai colocar o neurodesenvolvimento, é, se você faz a avaliação de forma trimestral, eu acho importante você sugerir o que você teria de desenvolvimento, neural nesses trimestres para você poder sugerir o que você teve de resultado por que, que a linguagem e não o motor foi o mais influenciado é por conta de filia viral ou é por conta do trimestre que foi é, acometido entende? eu acho que no doutorado se você puder em virtude dos resultados que você tem, sugerir é, possibilidades eu acho que você não precisa inferir ó, é isso entendeu? Mas daqui a pouco você vai ter as citocinas, daqui a pouquinho você vai conseguir fazer esse casado um pouco melhor. Entende, Felipe? Sim. Assim, eu não sei se eu estou usando muito isso, mas não, eu acho não assim... Né? Porque assim, inclusive, quando eu vou para, quando eu vou para metodologia, é, eu acho que você a, a acrescentar uma timeline, onde você seja muito específico, onde você faz os teus testes, eu acho que é muito enriquecedor porque por vezes, assim, será que ele aplicou o teste aqui? Não, eu entendi. Ele tem uma avaliação trimestral. Nessa avaliação trimestral, o que, que você está fazendo? Ah, eu tenho isso como teste que está apresentado no anexo tal. Eu acho que isso, assim, deixa, deixa um pouco melhor amparado o que você consegue fazer com os, os resultados que você consegue ter. Entende? Entendi, entendi. Acho que dá para fazer isso, não dá? Dá sim, sim. E até porque, porque uma imagem, né, Felipe? Às vezes é, vale mais do que mil palavras, né? Cair é. nessa. Não é. é. O, é, o infográfico, muito... é. né? O, é, o infográfico, ele vem bem-vindo. Ele, assim, ele, ele é bem-vindo. Ele coloca uma timeline, assim. Então, ele recebe o paciente nesse momento, ele aplica o teste aqui, aqui e aqui e aqui você vai coletar os seus, né, você não precisa, obviamente, colocar o que você colocou na introdução, mas o momento de, de abordagem sua com relação ao paciente ou com relação à mãe, ao bebê ou com relação à mãe, entende? Tanto que eu acho, assim, que quando você, agora, ok, na introdução, os tópicos, à medida que você for desenvolvendo, Aí você vai vendo o que, que vai casar, o que, que não vai casar. Então, eu tenho esse trimestre, essa possibilidade de o que você tem de, de estruturas, o que você tem de manto cortical em desenvolvimento para você realmente ter uma interferência em termos de linguagem. Né? É. Aí, assim, quando você vai nos objetivos, eu acredito que agora, à medida que você for desenvolvendo o texto, eu acho que seus objetivos vão crescer um pouquinho mais. né? Aí, aí eu acho que você não precisa ser econômico, eu acho que você tem que ser... No e cru para falar que você foi em neurodesenvolvimento. Aí eu acho tá. que você pode, eu acho que você pode defender que você fez isso. Que Eu acho que são resultados assim, E tudo bem, você tem um, um, um teste assim, amplo, mas eu acho que você assim, quando... Não, eu fui para o neurodesenvolvimento, consegui... Tanto que a parte de linguagem, eu acho que assim, o, se eu entendi corretamente, é uma fase pré-linguística, né? Sim, então né eu acho que, que você assim é, é, o que você me explicou na apresentação eu me senti menos ignorante na pediatria eu fui entender eu acho que você consegue trabalhar e pormenorizar um pouco mais isso, tá certo? Legal. É, vamos lá tudo bem? Eu tenho tem uma, tudo, tem uma parte tem uma parte da sua metodologia no item 4.1 na metodologia, Está muito bem explicado que você coloca toda a descrição estatística com relação até você chegar no seu número amostral. Eu tinha anotado aqui, pô, ele colocou pós-teste, pós-teste, mas na sua apresentação você apresentou o Tukey, entendido. Então, e realmente um pós-teste fidedigno, legal, tá bem? Por vezes, eu acho que na sua metodologia, é, eu acho que você precisa assim, padronizar porque o linguajar do pediatra é Bailey, Bailey, põe a escala de Bailey, entendeu? Padroniza a citação dela, eu acho que é importante, porque seu trabalho, ele vai ter um leque de público amplo, né? Então eu acho que é legal você padronizar a forma de citação da escala, inclusive na metodologia acrescentar suas referências, tá bom? Porque você usa protocolos que também são anteriores, né? Uhum. Vi lá a questão do termo. O termo você vai colocar como anexo, né, Felipe? O termo Sim. de consentimento. Beleza. Legal. O padrão. E assim como a aprovação também. Que Legal. que não... Hum. Ele está citado no texto. Os anexos eles vão depois na defesa. É isso, isso né? Isso. Beleza. Isso, Entendi. Os Perfeito. É... É permitido, mesmo que tenha sido comprado, o kit? É permitido você apresentar a folha, assim, a, a interface do teste como anexo? É. Não tem problema. Não tem. Ele, o Não. próprio kit traz também para a gente, como se fosse um, um, um checklist. Né? Entendi. É, eu acho que assim. Isso, você vê, não sei aí a extensão, porque eu vi, assim, algumas interfaces, né? Eu acredito que não seja muito extenso, senão você ia pegar, tomar muito tempo na, na abordagem clínica, não? Ele é bem longo, professor é... Por exemplo, o bebê de um ano, Nossa. o bebê de três meses, a gente fica mais ou menos uns 30 minutos. E aí, um bebê de um ano é uma hora e meia, duas horas. Ele é Entendi. bem grandão. Entendi. <risos> Tanto a parte que você tem que avaliar, como, então, o o pai ou o cuidador precisa colocar? É no todo, uma hora e meia? Por trimestre? Não, não. a parte do avaliador. Normalmente, enquanto a gente está com o bebê, a gente deixa o cuidador fazendo o checklist socioemocional e comportamental. Mas sempre você presente, sempre você acompanhando. é Meio que assim, cada a gente tem um, um avaliador para cada mês. Então, por exemplo, existe uma pessoa que sempre faz de um mês, uma que faz de seis meses, uma que faz de nove meses. A pessoa sempre vai ficando com a curva de aprendizado ainda melhor. Sempre balizado, avaliador. É. Entendi. Perfeito. É, assim, eu acho, como você tem essas escalas entre o cognitivo, o motor, eu acho importante, assim, diferenciar um pouquinho com relação a essas avaliações. Eu acho legal ter isso no anexo algo que seja, assim, que seja um resumido, mas eu acho que seria bem assim, ilustrativo. Tá bom? É. Aí a gente vai para os resultados. Eu acredito que você tenha usado essas tabelas já da sua, da sua publicação. Porque, assim, eles estão sendo muito críticos com relação à, à apresentação das tabelas do que é português ou inglês. Então, coloque vírgula nas suas casas decimais no que foi em português e deixe o ponto para o inglês. Então, vire e mexe. E quando você tem um algarismo de, assim, com mais de quatro dígitos, coloque a vírgula para o inglês. Entendeu? 10 mil tem que ter 10 vírgula... Eles têm sido chato para ir e voltar assim você perde uma ida e volta com isso, mas eles têm cobrado. Assim, é formatação. Acaba sendo uma linguagem de número, não tem coisa mais exata que número, então que ele seja apresentado como número, né? Então assim, eu gosto muito da forma como você apresenta seus resultados. Eu acho assim que constrói um pensamento. Então você apresenta, você coloca suas variáveis em cima da avaliação trimestral, esquema da escala de Bailey e com relação à gravidade, né? Aí, quando você coloca os seus resultados, é, eu vejo assim, daí você tem um exemplo, que eu estou aqui na página 8. Então, a tabela 2 apresenta os resultados do trimestre de infecção materna sobre os resultados de Bailey. Sempre que você citar esses resultados, eu acho interessante você colocar qual é, a escala, qual é o momento que você está. Então, eu estou no momento de avaliação cognitiva, de linguagem ou motor. Entendi. Porque você pode separar Domina. isso, né? É, porque, assim, eu entendi que você tem que balizar... Porque cada, cada informação que você coleta, você tem que transformar em número. Por isso que você tem os scores que são gerados... São, são as métricas que são geradas para você poder comparar. Senão, você não ia poder comparar é, métricas diferentes. Então, você balizou para poder fazer a comparação e para você poder fazer o seu anova. É isso, né, Felipe? isso. Você colocou... Beleza. É... Muito interessante, tanto que você vai apresentando o seu ANOVA, você vai colocando. É, eu havia perguntado, eu havia é, colocado aqui, se você... É, só um minutinho. A tabela 2, né? que realmente daí eu fiquei na dúvida qual era o teste. Você consegue acessar teu texto? Você consegue? É a tabela 2 que ela coloca ali... Aqui eu fiquei na dúvida se era um score geral. Eu não sei se você conseguiria fazer isso, entende? Ou se ela é porque ela. Eu tô aqui na página 8, tabela 2. Ou se você quiser acessar, não precisa ser no texto, é a tabela 2. Bailey e trimestre de infecção materna, que é onde você eu tem cheguei. resultados. Não, não, tudo bem. E depois também, você vai entrar, os... a gente analisou por subdomínio, né? Ah. Agora. Então ainda tem esse resultado dos subdomínios. Prontinho, Chico. Gabriele, 13 trimestres de infecção materna, né? Isso. Ela é, ela, ela é, ela é relacionada só à linguagem? Ela é relacionada ao score no total. Entendi. Entendi. Então você consegue? Quando você faz a, a, a balização, assim, quando você tem esse balização, não desculpa, balizamento, quando você faz isso com relação às suas métricas e as torna, você consegue e torno, to, as torna iguais, você tem como fazer isso para o todo? É isso? Ah, isso tá. para o todo e depois para aí depois dividir em domínios, né? Por isso que você está falando que as avaliações já são em domínio agora, que você já consegue fazer... Entendi. É, você tem como fazer alguma, algum, algum teste de correlação, já que você tem isso em métricas iguais? Isso é uma sugestão que você depois pode fazer. Então, você pega outro... Entendeu? É, você pode tentar... Como você precisa de duas variáveis para poder fazer isso, talvez seja interessante você tentar fazer uma correlação. Entendeu? Porque por vezes o teste que você tem aplicado, a nova é muito interessante, né por favor, é, ele, é, ele é padrão para você conseguir analisar isso, mas talvez você gerar alguma possibilidade de correlação. Então, eu tenho é, esse trimestre com essa é, gravidade, para poder, poder avaliar a condição que eu tenho no Bailey. Talvez seja uma possibilidade. Não sei, daí você senta com o seu. Você já tem resultados muito importantes, Felipe. Então, nessa história da banca, assim, a gente acaba, eu daí, né? Ah, vamos delirar, vamos colocar essa possibilidade, essa sugestão, porque como você tem resultados importantes, a gente acaba indo um pouquinho mais para frente. Mas eu acho assim: Sim. acho não, eu tenho certeza que à medida que você for colocando seus resultados, que eles vão aumentar cada vez mais. É, eu acho que você vai conseguir fazer essa agora uma correlação textual entre o que você tem do trimestre, entre o que você tem de desenvolvimento e o que você tem de resultado. É, agora uma pergunta. Eu entendi bem que você tem aí uma, uma grande chance, uma grande possibilidade de continuidade. Já foram citadas algumas citocinas que vão ser avaliadas nesses, nessas crianças? Não, não. ainda está mapeando, né? Eles só dão spoilers para gente. Eles falaram, ó, oh, realmente é muito diferente. Por exemplo, uma coisa que eles acharam é que no, no meu trabalho a gente não viu diferença em relação à gravidade, né? E eles hum. pontuaram muito que tem muita diferença em relação à gravidade em cada situação sendo encontrado nos grupos. E outra vai ser uma, tem uma diferença importante entre o que é central e periférico. Aí vai ter que direcionar um pouquinho para você poder fazer a discussão. Tá bem. Espero assim que a gente tenha assim é uma conversa boa, uma conversa é, assim, é muito gostoso, eu fico muito feliz. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Deixo aqui assim, é uma possibilidade da gente de eu enviar o texto caso vocês queiram e vocês ah. discutirem à vontade. Tá bem? Obrigada, Alexandre. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. Muito obrigado, obrigado. Márcio, pelas considerações, professora Márcia. É, realmente, eu acho que a ideia da gente elaborar mais o que. Cada um dos domínios na introdução para preparar o leitor para o que vai vir nos resultados é importante, especialmente nessa perspectiva de que né, virou um assunto que é de interesse para várias áreas, né? Não só para o pediatra, para o neonatologista, é, também não só para alguém é, da medicina, às vezes até para outras áreas, né? Então, se a gente prepara o leitor de forma maior e, gra... e... É uma coisa boa da tese, que a gente tem muito mais espaço do que num artigo, do que nesse momento de qualificação, né? para a gente, entre aspas, gastar o conhecimento aí que com certeza o Felipe adquiriu aí nesse período. Né? Então, preparando o leitor, uma, uma, uma leitura mais fácil para os resultados. Senão o leitor, às vezes, vai ter que ficar buscando referências externas para entender o que está sendo escrito. Né? Então, é uma trança, que... né, Alexandre? Muito Perdão, me interrompeu. Uma trança, assim, que você sugere isso na, na... Você coloca isso na introdução, você pede isso no objetivo, e daí depois ele vai chegar na discussão e ele vai... Olha, talvez realmente esteja acontecendo isso, para sugerir o porquê do que vai estar tá acontecendo, né? Perfeito. E, é, e a gente... Tem vários outros braços aí, é, professora Márcia, né? E a gente espera continuar te informando nessa caminhada, a gente sabe até numa perspectiva de colaboração também, né? E a gente é muito aberto em relação a isso. tá? É, com certeza, bem, obrigada. É, vai ser com certeza um prazer, e ainda mais sabendo essa história é, com o Felipe desde o começo, então você é mais parte da formação dele do que eu. De forma alguma. A graduação, com certeza, é um momento de bastante estresse e, e com certeza esse, né, esse processo inicial impacta no futuro. É verdade. Perfeito, mas temos que continuar com as considerações, né? É, agora eu gostaria de chamar, mudando um pouquinho a ordem, né? Mas a nossa membra suplente, mas que está presente, então, é, será um prazer ouvir as considerações da professora Natália, é, a professora Natália Torres Giacomini. É, ela é... Deixa eu só ver aqui a graduação, perdão. Isso, ela é graduada em medicina pelo é, Centro Universitário Tocantinense, presidente Antônio Carlos, é, fez especialização... É, em oftalmologia pelo Instituto SEMA é, seguido de doutorado em oftalmologia pela Universidade de São Paulo é, atualmente é professora efetiva do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão Obrigado pela participação é, curtindo, né, Obrigada Fique Obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pelo tá. convite Felipe, doutor Alexandre Cumprimento é, as, as demais professoras da banca. E, assim, antes, queria é, parabenizar o Felipe é, por esse trabalho maravilhoso. Acho que é, vai ser um trabalho revolucionário. aí Não tem como não, não ser publicado, porque a gente está precisando muito dessas informações que vocês estão estudando. É, esse, esse estudo vai trazer muita coisa, muita, muita resposta esse estudo completo aí que vocês estão fazendo, né, não só esse específico que vocês estão apresentando, mas vai trazer muita resposta que a gente busca e que ninguém sabe, né, então, assim, é de extrema importância, eu estou muito feliz e muito é, orgulhosa do Felipe, que também conheço há bastante tempo e, e é uma pessoa que vem é, se desenvolvendo na área acadêmica, assim, de forma brilhante. Uh... Eu vou fazer algumas observações, algumas coisas até a doutora Márcia falou, mas eu acho que vale a pena é, dar algumas sugestões, tá? É, em relação à parte uh, de metodologia, eu acho que essa questão da escala de BEL, se, se tivesse como colocar ela em anexo, você vai conseguir colocar no, no, no trabalho? Vai, né? Não consigo ela toda, porque realmente ela é muito extensa se a gente for olhar todos os momentos, né? Mas acho que a gente uhum. consegue organizar de uma forma mais didática assim o que, que ela busca em cada momento. Sim. Eu acho que também. Tá melhor. Eu fiquei bastante na dúvida em relação a como é, é, seria feita as análises, principalmente, do que ficou alterado, né? Que foi da, da, da questão do, da linguagem. né? E como que a gente é, analisa a questão da linguagem em pacientes com, com vastidade, né? Com seis meses, com seis meses, já que a linguagem não é algo que está tão desenvolvida nesse, nesse período. E aí, a minha dúvida era se os resultados estariam alterados, porque, na verdade, já teriam que estar. É, e aí, eu mesmo já, já, já respondo essa pergunta, porque ele teve diferença, né, de, de, é, entre os, os, os trimestres, e não era para ter, se não fosse aí a, a, a essa questão só de, de ser a, a linguagem em si. É, quando a gente vai para a tabela 2, que por acaso a Dra. Nárcia, ela citou, eu acho que o que pode estar tá interferindo um pouco na, na, no, no, no entendimento dessas tabelas, e aí eu te sugiro que você faça uma modificação, seria é, mudar o título da tabela, tá? Porque tá escrito só assim, tabela 2, BLE3 e o trimestre de infecção materna por Sars-CoV. Então, acho que você deveria descrever, é, por exemplo, é, BLE3 e o trimestre de infecção, é, o efeito do trimestre de infecção materna sobre os resultados do, do BLE3, na verdade. Né? Então, assim, é, o que foi o que você escreveu no texto? Né? A tabela 2 apresenta os resultados do efeito do trimestre de infecção materna sobre os resultados do BLE3. Então, assim, quando você vê na tabela só é, é resumido, tudo bem, que é, não sei se foi por falta de, de caractere aí que você tinha que também é, economizar mas eu acho que vale a pena a gente é, deixar bem descritiva para quando a gente olhe só para a tabela não precise voltar para o texto para saber exatamente do que se trata ela tem que ser autoexplicativa eu acho que essa seria um, um, uma uma algo a se acre acrescentar um... tabelas devem ser interpretadas só por si só sem precisar do texto né? então acho que foi um ponto importante que trouxe confusão né para Sim, é 12, sim. 12, então acho que é importante. Acho, acho que com certeza deve acrescentar isso. Ele ainda vai fazer as tabelas também do, dos subdomínios, né? Então, aí também especificar sim. quando vão fazer. Daí a gente vai poder saber se é da linguagem, se é motor, etc. É, uma outra coisa, eu queria saber se é, você vai incluir mais tempo de seguimento ou você vai deixar só até os 12 meses mesmo? Eu acho que não dá tempo, né? É, o nosso, o, o meu trabalho especificamente é até 12 meses. Aí depois a gente tem um, uma outra pesquisadora que vai fazer com 24 meses. Tá. Uma outra pergunta. As crianças que estão apresentando esse atraso de desenvolvimento, elas estão sendo uh, abordadas, encaminhadas para algum tipo de terapia adicional, por exemplo, fonoaudiologia na, na questão da, da linguagem, ou não? não? Não está havendo intervenção, né? Porque é um tipo de intervenção no estudo. Nos bebês que têm mais atraso, a gente, a, a gente encaminha para um centro chama Reabilitar, aqui mesmo uhum. de Brasília. E aí a gente acompanha se eles realmente estão fazendo esse segmento, né? E até para a uhum. gente ver se depois com as terapias informadas, se teve. Dá é... até trabalho, né? Isso. Dá. <risos> É, acho que não vai ter bastante coisa para fazer. É, a minha dúvida assim era que se tiver ocorrendo intervenção, né, talvez vai atrapalhar um pouco das, con das conclusões posteriores, né, depois que eles estiverem sendo tratados. Mas assim, dependente disso, a criança não vai poder ficar sem, sem assistência. Mas é que aí em relação a isso vai, vai ser o outro braço aí do trabalho de vocês mesmo. E, uh, e a gente, né, como pesquisador a gente vai documentar aquela observação. Então, a intervenção está uhum. sendo feita por uma segunda parte, né? Para tentar Sim. ser contaminado o menos possível pela nossa expectativa de que, entre aspas, o nosso tratamento esteja é dando certo, né? Porque o caráter uhum. do nosso trabalho é observacional apenas. Mas então, foi perfeito a professora Natália ressaltar que vai alterar os resultados. Então, uhum. vale a pena, né, nesse final, a gente fazer uma nota descritiva e até mesmo... É, até quantificar isso, né? Qual o percentual uhum. de crianças que realmente sofreram tratamento, uhum. esse tratamento foi de quantas sessões, é, porque isso é, pode... Então ser... Eu acho que eu poderia incluir mesmo no, no texto, lá quando vocês estiverem fazendo a, a, o desenvolvimento, né? Todo o texto, é citar que essas crianças estão sendo é, encaminhadas, encaminhadas e tudo, como uma forma de comprometimento mesmo com o que está sendo feito. Né? É, não só a questão do trabalho, mas também uma preocupação com a parte no desenvolvimento da criança em si. Há é, algum braço da pesquisa de vocês que esteja estudando formas de amenizar essas consequências, ou ainda está cedo, assim, para isso, porque agora que vocês estão inferindo essas coisas, né, não sei se é, já deu tempo de fazer algum tipo de, de trabalho nesse sentido, mas que a gente começou a ver agora, eu acho que saiu, né, Que é na linguagem, tudo, não sei se há formas de de amenizar isso, mas é, é um, mais uma curiosidade mesmo que eu queria perguntar. Não, tem sim. Principalmente da linguagem, a gente consegue, no bebê menor, por exemplo, a gente consegue interferir e ensinar os pais né, a fazerem algumas coisas em casa para modificar esse cenário. Só quando é um atraso muito importante, ou então, por exemplo, um transtorno de comportamento mesmo, como espectro autista, ou um déficit de atenção, a gente tem que encaminhar porque, enfim, a criança vai precisar de, de mais seguimento, né? Uhum. Mas é importante ressaltar que esse entendimento a gente tem do desenvolvimento normal, né? Fora do paciente é. com Sars-CoV-2, né? Então, realmente intervenções específicas para essa população, com certeza, são um campo importante de, de estudo, até na perspectiva de continuar vendo é, exposições de crianças, é, de mães, né? Porque a gente sabe que, apesar da gente ter reduzido o impacto, especialmente com a estratégia de vacinação, é, a gente continua com uma incidência bem importante de mães expostas ao vírus durante a gestação. Né? Então, é um campo de trabalho bastante interessante, talvez a gente não consiga, mas a gente, sinalizando que isso precisa, que é, que é alterado, acho que a gente vai contribuir lá na frente para alguém né, intervir especificamente nisso. Sim. Era isso, então. Obrigada, Felipe parabéns, mais uma vez. Precisar de mais, assim, é, é, dúvidas e tudo, e a gente quiser compartilhar durante a tua é, é, escrita aí da tese, que vai ser demorada e trabalhosa, pode contar comigo também, viu? Parabéns. Muito gente. obrigado, doutora Natália. Realmente, é, a gente está disposto, a gente quer ter contribuições, quer que vocês mantenham nessa caminhada, né? É, uma outra vantagem dessa qualificação um pouco mais cedo é essa, né? Até o próprio conhecimento dos membros é, da qualificação, né, permitem com que a gente faça ajustes e, e continue, entre aspas, trocando figurinhas aí durante essa caminhada, né? Eu acho que com certeza a gente vai é, aderir às suas, todas as suas considerações. É, especialmente deixando mais claro todo o escopo né? do trabalho, é, fatores confundidores, né? Eu acho que é bastante importante a gente deixar claro isso, e foi importante a sua intervenção, porque é, agora a gente consegue até começar a quantificar, ainda há tempo da gente quantificar quantas crianças foram encaminhadas, é, quais delas realmente foram é, assistidas nesse local, quantas sessões, e pode quantificar e a gente iria a tempo, né? Muito obrigado pelas considerações, tá? É, por último, mas não menos importante, agora dentro de casa, né? É, primeiro, gostaria de agradecer a participação da professora Juliana do nosso programa e também apresentá-la, né? A professora Juliana Forte Mazeu de Araújo, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Biologia Barra Genética pela Universidade de São Paulo, especialista em genética molecular humana pela Sociedade Brasileira de Genética, é, tendo feito assessoria científica e pós-doutoramento no Instituto de Biosciências da USP, é, e com um período externo, é, na Universidade, University Medical Center da Holanda, é, e atualmente é professora adjunta da Universidade de Brasília, é, e assim, é um prazer que você possa participar, contribuir conosco, né, e a Juliana já está mais acostumada com o nosso formato, né, do programa, é, então deixo você aberto a arguir o Felipe. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu já estive na banca do Geraldo. E aí, depois da banca do Geraldo, depois de duas pessoas da banca já terem te arguído, cada vez eu tenho menos coisa para falar. Né? Porque muitas das dúvidas eu já tirei lá atrás, né? A verdade é essa. O Geraldo já, já aliviou a barra para você aqui um pouco, Felipe. E para ajudar a explicar ao público, né? O, o Geraldo é outro é, doutorando, né, é, que faz parte desse projeto bem maior, que é o Proudest, né, então, é, com certeza é um trabalho bem parecido. É, e, e aí, parabenizar, né, o Felipe pelo trabalho e o grupo todo, né, é um trabalho realmente muito bonito, amplo e que vai, certamente, já está gerando dados aí muito importantes, muito interessantes, né. Felipe, a minha primeira pergunta você respondeu na sua aula, que era o grupo controle. Eu acho que é, é, essa era a pergunta principal, né? É, mas claro que a gente consegue entender totalmente por que, que você não conseguiu esse grupo, porque é muito difícil realmente se saber quem, quem realmente não teve Covid. Eu não tive Covid, eu hoje em dia eu já estou repensando se eu não tive mesmo, sabe? <risos> porque aí você começa a ter alguns sinais desses pós-Covid, aí você não sabe se esse é, foi, enfim, né? Então, é muito difícil você ter esse dado e você ter o acompanhamento, e é isso que você falou, a pessoa querer ir no hospital porque ninguém queria sair de casa, né? Então, tem, tem toda uma série de eventos aí que, que só complicaram aí a vida de vocês nesse sentido, mas eu acho que vocês souberam conduzir o projeto muito bem, apesar dessa dificuldade, né? acho que isso não não tira o mérito do trabalho absolutamente é né? claro que na sua na sua tese você vai ter que discutir todos esses pontos né o Alexandre sabe que eu andei debatendo muito esse negócio das 20 páginas aí isso. Até na, na qualificação do Geraldo não tinha nem parágrafo era, era uma coisinha assim que você quase emendava uma coisa na outra a tabela tudo em letra 8 sim sabe era não não tinha espaço para mais nada, né? É. E a gente não realmente se questionou se é válido, né? Às vezes, ela não tem tanto dado, tantos dados importantes. Sim. E a gente se limita, né? E a gente acaba criticando mais o tamanho do que a qualidade do trabalho em si, né? Mas eu acho que você soube, na sua aula, aí complementar aí esses dados que eu queria pegar o gancho aí da professora Juliana para falar que, assim, no começo do trabalho, no nosso desenho, no começo do segmento, assim, uma das coisas que mais me angustiou, que mais eu tentei chamar fosse que a gente conseguisse o grupo controle, né? É, porque, realmente, fica difícil da gente entender se aquelas alterações estão relacionadas à infecção mesmo, ou o momento pandêmico, tudo, né? Mas, realmente... Além desses pontos que o, o Felipe colocou, também tem um ponto da sobrecarga do ambulatório em si, né? Eu acho que é, quem viveu aqui viveu, é, percebeu até que ficou até na mídia e tal, esse ambulatório, né? Teve uma hora que a gente não conseguia, não podia mais nem incluir pacientes porque né, uh, uh, os doutorandos nem davam conta de seguir esses, esses pacientes, né? E realmente é uma limitação do trabalho, mas é, a gente consegue ainda extrair bastante dado disso, né, e quanto ao, ao, ao tamanho, realmente é uma coisa que é um pouco angustiante, né, tem, tem um lado bom, tem um lado ruim, né, mas a gente vai discutir isso aí em outras reuniões do programa. Né? É, mas eu acho que ficou tudo bem claro aqui, tá, Felipe, assim, é, o texto todo estava muito claro, a gente não teve dúvidas né, quanto às suas colocações. Né? É, eu acho que existe uma coisa que vocês você talvez não tenham nem percebido que mostra claramente o mérito do trabalho de vocês, em que você diz que vocês tinham, pensaram num N de 300 porque você esperavam uma desistência, aí, né? uma perda de segmento de mais ou menos 20% só que, na verdade, essa perda foi só de 10%. Eu acho que isso, isso mostra o quanto vocês conseguiram, de fato, engajar essas famílias no trabalho e mostrar a importância disso, a importância desse segmento. Né? Existia uma angústia das famílias né, cujas mães tiveram Covid na gestação, claro que isso existia, e vocês mostraram que, sim, elas precisavam ter um acompanhamento mais mais próximo, um segmento melhor, para que essas crianças foram, fossem avaliadas, né? Então, acho que o mérito do trabalho, ele está tá, tá escrito aí, né? não, não tem muito o que ser discutido, né? E aí eu vou pegar um gancho aí do que a professora Natália falou, que é essa questão dos encaminhamentos, né? Eu estou lá na ponta dos pacientes que são encaminhados por atraso no de desenvolvimento, né? E a gente está tendo muita dificuldade, porque a gente recebe esses pacientes assim um ano e dois meses, um ano e meio, com um atraso de fala, mas é uma coisa às vezes discreta, às vezes tem uma ou outra desmorfia associada, e a gente faz o quê? Né? Será que a gente pode classificar realmente que ele tem um atraso no desenvolvimento? Né? Então, naqueles casos que não são de fato sindrômicos, né? que não tem uma malformação maior, algo assim, a gente tem esperado para ver como é que vai ser a evolução tá, porque realmente isso está trazendo muita dificuldade para a gente e a gente tem colocado assim, olha, por muito tempo a gente vai ter que parar e refletir quando essa criança nasceu porque daqui a cinco anos a gente vai começar a, a perguntar mas andou com que idade, falou com que idade né, e aí a gente vai dizer que está atrasado isso mesmo sem o dado de infecção ou sem infecção, né? Porque esse que é o grande problema, a gente não consegue saber hoje se tem diferença, se foi só o isolamento, enfim. Então, a gente, a gente já discutiu, tinha discutido isso um pouco lá, né, na qualificação do gerado, como eu já falei, e até crianças próximas, né, que a gente vê que estão, de fato, com atraso de fala, né? E os pacientes em que a gente realmente não sabe muito bem o que fazer com eles, né? Porque o paciente, quando começa a ter um determinado atraso, manda logo para genética, e a gente fica lá sem, sem saber muito que, o que fazer, né? É, então, a gente tem tido muita dificuldade em conduzir esses casos momento tá? E é super interessante isso, né? Colocando assim, em outras áreas do, do momento pandêmico, né? Uma das coisas super interessantes que a gente vê na clínica, por exemplo, é o pico de dengue que a gente está tendo agora, né? está totalmente fora do padrão esperado, né? Era para ter sido lá em janeiro, né? As doenças respiratórias da criança também estão fora de janela, né? E aí, nesse caso, fica até um pouco tranquilo dizer que não faz muito sentido ser o um efeito do vírus em si. Talvez seja um efeito comportamental de massa do mundo aquilo, né? Mas é, é o que a professora Juliana falou, né? É, independente, entre aspas, da causa, a observação é de que algo está errado agora. Agora, se vai ter um catch-up lá na frente, se isso a gente vai saber daqui a um bom tempo. É, e a gente realmente vai ter que se policiar, né? Para não rotular lá na frente por algo que aconteceu agora por outras causas, enfim. Se medicalizar, né? Porque é. a partir do momento que a gente começa... A, a intervir, toda a nossa intervenção tem dano, né, mesmo que a intervenção seja só, é, vamos dizer, encaminhar para fazer uma sessão de fono, já gera uma preocupação do pai, essa essa preocupação pode atrapalhar mais o desenvolvimento, porque o pai, é, eventualmente, pode até deslocar economicamente uma pessoa para poder cuidar daquela criança, porque, teoricamente, ela tem, né, um atraso e... Sem contar as questões legais e de benefícios, né? Que acho que está para a professora Juliana. É, e tudo fica menos natural, né? É, o processo de aprendizado, enfim, né? Começa a ter uma, um olhar diferente da família. A questão, uma até ideia. às vezes, né? Que querendo ou não, passa para a criança. É, com certeza, né? Então eu acho que isso, isso E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele vai ajudar a nortear isso um pouco. Olha, realmente existe um atraso a gente ainda não sabe se é por causa da infecção ou não enfim né no, no objetivo não é determinar exatamente isso eu acho que a médio prazo talvez as coisas fiquem um pouco mais claras né mas é eu acho que isso, isso é importante para a gente ter esse parâmetro né porque a gente vai ter que, a gente vai precisar dele daqui para frente né é, alguns outros comentários pequenos Felipe as suas tabelas, eu acho que elas realmente, alguns pontos elas não estão muito claras, né? Mas eu acho que a, as sugestões é, que os demais membros da banca deram, eu acho que são excelentes e podem aí melhorar a qualidade das tabelas, tá? Você precisa rever alguns pontos do seu texto em que você faz frases que seriam longas, e aí você põe um ponto, separa o sujeito do predicado, deixa a frase sem verbo, tá? Isso é comum, a gente tenta ajeitar assim, né? Não, essa frase está cumprida, né? põe um ponto assim, meio aleatório, então tem alguns lugares que eu sugiro que você reveja isso, né? mas é comum quando a gente vai a gente vai cansando do texto, né? quer terminar logo e acaba criando aí essas, esses errinhos. Né? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A outra coisa é com a questão da escala, eu acho que sim, foi uma coisa que você teve muito orgulho de usá-la, né? eu acho ótimo que você tenha usado, mas você ficou tão familiarizado com ela, que você chama de a Bailey, a Bailey, várias <risos> vezes inclusive antes de você explicar o que é tá. e aí assim, não é algo né <risos> que eu conheça então nos primeiros momentos eu achei meio estranho, eu falei, mas o que que, tá... que que é exatamente isso que ele está falando tá? até para a gente, professora até para os pediatras, ela não é comum também tá. só quando o bebê tem um atraso que a gente encaminha para realizar ela uhum. Tá, então, eu achei curioso, porque realmente você pegou muita intimidade aí, então tem que, tem que rever. E é isso, é, lá na sua tese, claro, você vai ter um espaço para você explicar com um pouco mais de detalhe né, o que foi feito, enfim, eu acho que isso vai ser, vai ser bem importante. Porque em alguns pontos, Felipe, assim, quando a gente lê e a gente vê a tabela, parece que foi tudo muito simples. Né? Então, assim essa medida de que a escala é uma escala complexa, que tem parâmetros muito bem definidos, que precisa ter um treinamento de quem está aplicando aquele teste, sabe? Isso é muito importante para a gente entender isso por trás, né, tudo que foi feito. Né? Então, acho que lá você vai ter é, todo o poder né esclarecer melhor esses pontos Eu ressaltar que não é só aquele pezinho no cartão da criança né ah é. Ó, é. A cabeça é, é, fixa com o olhar Sim. que é uma coisa bem mais é, fina né Sim. até porque se a gente usasse algo muito grosseiro especialmente porque você mesmo né a gente define que é, não teve nenhuma malformação congênita né é, a gente não teria conseguido Mostrar a diferença né? é, é, entre os trimestres, né? porque já é uma subdivisão. Né? Então, acho que ressaltar isso para a tese vai ser bem importante a gente definir é, melhor. É claro que assim, eu, eu não. Eu entendi que vocês tinham feito isso. Tá? A gente, por exemplo, assim, a gente mede perímetro cefálico de todas as crianças de novo. A gente mede lá né, no pessoal da pesagem a gente não confia, não. Isso é de rotina. Né? Porque realmente assim quando você precisa daquilo um pouquinho mais refinado você tem que ter um controle maior daquilo que você está fazendo, né? Então é, e foi exatamente a proposta aqui de vocês. E aí lá você vai ter mais, né? Eu acho que você tem que, você tem que deixar isso mais claro lá, tá, Felipe? Que é para ver que foi algo realmente, né? Mais mais especializado, digamos assim. E aí eu achei muito curioso, né? Quando você Começou a falar na sua apresentação, né? E aí falou assim: não, e se tudo der certo hoje, eu vou falar das perspectivas. <risos> é, mostra assim né, que apesar de tudo, né, apesar da qualidade, fica aquela angústia, né? Sempre tem essa questão de estar sendo avaliado, mas é, o trabalho trabalho é excelente, né? E parabenizar vocês mais uma vez. Acho que meus comentários realmente eram esses. Minha angústia era só o controle, mas eu acho que está. Tá resolvido e explicado. Né? Então, Obrigado, professora Juliana, mais uma vez. Realmente, é, é aquela ideia, né? A gente, depois que enxerga, primeiro no começo, a gente quer fazer tudo, aí depois vê que não tem pernas para aquilo. Aí depois, quando chega no final, a gente, ah, que pena se a gente tivesse... Mas, é, eu acho que uma das coisas que a gente, até no nosso programa, a gente sempre avalia bem, até quando vai começar o trabalho, é a factibilidade, né, do trabalho. Não adianta eu falar que eu vou descobrir todos os efeitos e que, qual o mecanismo e tal, não me perco. Então, o trabalho tem que ter objetivos definidos, é, vai somar um tijolinho ali no, no, na criação do conhecimento, né, na formação do conhecimento, mas às vezes a gente não vai conseguir bater o martelo, né? Mas muito obrigado pelas suas considerações, professora Juliana, a gente vai colocar tudo isso em discussão, né, e aprimorar ainda mais o trabalho, tá, mas, é, apesar disso, devemos continuar com os ritos, né, então, agora que o, o Felipe foi arguído pelos três, as três membros da banca, né, a gente tem um momento de deliberação, né, para saber se realmente o Felipe está qualificado para prosseguir, né, com o seu doutorado até chegar à tese, né, é, eu queria saber: vocês receberam o link alternativo, né? Da, da outra sala. Ah, já está aqui. Perfeito. Tá recebido, Oi, Edu. Fica aqui comigo não deixa sozinho não está muda tá mudo. me ouvindo agora eu tô oi Elaine parabéns <risos> nossa arrasou ufa foi muito bom você falou muito bem muito claro muito seguro de si como sempre Estou orgulho do nosso trabalho <risos> e onde é que a Elaine tá ela tá no fundo, tipo, tipo... tipo... Um castelo verde ah, Ela tá no HUB, meu Deus. Ah, bichinha. No lugar mal pintado do HUB. <risos> Não tem áudio. Uau, hein? Tô parada aqui no frio pra poder ter 3G pra assistir. Arrasou. Ai, a gente tem um Pensar que o mundo né? tá no 5G. Quem deu um alívio aí? Deu. É só de ver a professora Márcia a gente já essa calma. Sorri aí. Vocês veem como ela é maravilhosa? Sorri aí que eu vou fazer o print. Espera. Ah, pera. Nossa, ainda é tudo. Calma. Que eu faço o quê? Faz aí então, que aqui tá difícil. Pera aí. Eu tô tentando fugir do lixo. Conta até três aí, ó. Dá. Tá. Dois, três. Oi. Oi. É, o que você achou das considerações? E foi ótimo, porque esse negócio, da, a gente, esse negócio que a Juliana falou, quando a gente vai cortando, cortando o texto para dar, dar é. tamanho, né? Aí quando tu vai ver, fica sem assim, sentido. Igual a gente fez no artigo, né? <risos> Exato. Eu lembrei disso também. É, é. E outra coisa que eu achei legal da gente tentar compactar o baile, né? Para colocar de anexo. Realmente bem bom. É porque você fez o texto mais ou menos baseado no que você ia expor, né? A gente nem pensou Não, não dá assim... para explicar. É. Não dá para é. pôr nem anexo, né? Páginas depois vai explicar direitinho, assim. É. Não, é tipo pegar a super escala e fazer alguma coisa mais fácil de entender. Né? Até aquele dicionário metadado meta sabe? Por exemplo, explicar uh -huh. o que é um bebê de termo, porque né? nem todo hum, mundo é conhece é que mesmo, a é né? da área. Verdade. Nossa, ia ficar bem completo. Vou até anotar aqui. <risos> A gente meio que tem. tem, né? Tem, é. E outra coisa... Mas eu acho que o mais legal tem... é explicar o Bailey, porque realmente, até pra gente, por exemplo, eu não conhecia o Bailey antes, de... Com só certeza Pode de ouvir não. falar, né? É. só é. sabe que existe. O... No HU... É o que, lá? No ambulatório de segmento do HU, todos os bebês só tinham... Fazer mal. o Bailey, né? Quando... quando fazia o Bailey. É, gente. é bem complexo era bem legal eu, eu já... curti a ideia da timeline nossa muito legal é igual aquela que tu tinha falado lembra do, do relato de casa que era assim lá não era um bebê que ele teve Covid ficou super grave e aí eles construíram uma linha do tempo dizendo o momento que ele admitiu é por exemplo o momento que o teste foi negativo o momento que, que positivou que ele foi entubado que ele foi estubado e aí fica mais fácil de entender é vezes só de olhar não precisa nem ler tanto entendeu a pessoa pegou um relato de casa e fez uma super né, timeline. É como escrever bem, né? É, exatamente. Cool. Gostei. Não me abandonei, não. A gente deve voltar, pelo amor de Deus. Não, vou ficar aqui. Eu tô caminhando aqui no lixo, me esquentando. <risos> caminhando no <deixa. risos> Eu acho que eles estão voltando, que eles estão aparecendo ali. Ai, Aí eu te apagar aqui. a minha quema. Ouvi, né? De novo, né? É o que? Vou botar no somente ouvir de novo, né? Não, tá bom. Vou meu WhatsApp aqui enquanto eles voltam. Ai, ninguém voltou. Oi? Pois é. Tu saiu do lixo que a gente tá falando. Gente, tá muito frio <risos> Mas eu não saí totalmente do lixo, não Gente, amanhã vai ter 10 graus a menos, tá? Pois é, e, e João Felipe foi pra escola hoje Querendo tirar o casaco Como se nada tivesse acontecendo Tu devia ter deixado a a vida ensina muita coisa. Ele foi sem casaco até o carro Ele vai de boca a roxa Mas ele não se entrega Eu vi no vídeo que o Álvaro mandou Ele dançando é, do, do, oh, do, da Primeira apresentação da escola Tu vai morrer ele dançando a música da Ariel. Morrer, Ele faz a coreografia assim, ó. assim, Assim, assim, assim. Meu Deus. <risos> Elaine dançando na qualificação do Felipe. Mano, esqueceremos estamos... essas cenas <risos> O que? Isso aqui é os bastidores também, a hora que a gente. Ô, Elaine, você abandonou a gente. A cara dela. Não, agora não. Rola, ela... sem aula. <risos> falou que vai voltar ano que vem, eu falei, vou esperar a dúvida. não, vai demorar. De volta comigo? Depende do, de, de alguém me, me liberar, né? Mas, vamos ver. Não, e, olá tu devia, era... era... Agora, do Devolver, a gente pode usar o centro de simulação realística? Dá super? Nossa, Mas dá demais. Um o foco assim, desse, desse lugar, né desse setor, é para os alunos, para os preceptores... Ainda é naquele não, não. corredor, na frente da PED, não, né? Mudou. Agora é lá no outro anexo, no primeiro andar, onde antigamente tinha uma de Ah, tem. É. Uhum. E tem muito manequim de... Tem de tops. Eles compraram vários, vários manequins. E será que a gente pode fazer treinamento pra fora? Olha, assim, já... já todo treinamento que faz já dá vaga para a SES, então já existe esse link assim, com outras hum. instituições. Ai, como a gente é... ainda tem um link com, a, com o banco de leite, né? E a gente, pessoal, voltou. Beijo. Ah, ah tá. tchau. <risos> Foi bom que eu vi a Helene, que eu não vejo mais Ah, é tudo bom, Gostei dessa mágica aí, você não precisa fazer nada, só... Para lá e para cá. É, então, depois de um longo período de deliberação, né, muito difícil, ah, Felipe Moto, você está qualificado no seu doutorado, tá? Parabéns. Agora dá para Conversaram, porque foram é, palavrões muito grandes e tudo. <risos> Brincadeira, mas é, assim, parabéns de novo, Felipe. É, o Felipe, quero ressaltar mais uma vez, né é, é um trabalho muito próprio dele, do Geraldo, Maria Eduarda, é, a minha parte é quase burocrática, é, porque é um grupo muito unido e que a gente né vê caminhando e, e, e, na verdade, eu me sinto honrado de fazer parte desse trabalho, que, como a Natália falou, é, a gente espera realmente ser uma coisa quase revolucionária mesmo, né? E até eu estou curioso porque meu filho acabou de nascer, ele ficou bem quietinho aqui, então não chorou. <risos> e, e a minha esposa teve covid na gestação, foram quase todo mundo, né? Mas eu, eu, eu sou mais tranquilo, mas é interessante a gente saber, né? Então obrigado a todos. Não sei se você quiser falar alguma palavra, Felipe, final, para a gente poder fechar. Ah, eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer ao professor Alexandre, é, que a gente se conheceu, que vocês têm uma ideia virtualmente, é, uma entrevista virtual, né, professor? E todas as dúvidas, a gente vai conversando tudo virtualmente mesmo, acho que a gente nunca se conheceu pessoalmente ainda. É, professora Juliana, que. A Você o do meu professora Juliana, que ela se ela sabe, mas eu fui aluno, eu sempre tive essa vontade de fazer após, né? Então, já fui aluno especial dela na, na disciplina de genética e tem tudo a ver com o meu mundo, meu mundo neonatal, a genética e sempre foi um prazer compartilhar e aprender muito com ela. É, agradecer a doutora massa que eu tenho até que falar menos, não eu choro. É, a Natália, que sempre foi inspiração para mim também e dizer muito obrigado para todo mundo e que é um prazer ter vocês na minha banda. Aê. Agora você não pode esquecer da fotinha, Felipe Dá um Ah, print. pode deixar, peraí Eu vou fazer aqui três. Final, No três, hein? Um, dois, três Foi lá já Vou mandar para todo mundo <risos> Porque, então, Obrigado, gente Deixa eu só falar uma coisa que eu falei lá na outra sala Que eu achei muito importante você ter valorizado as pessoas Que fizeram parte da sua trajetória, né? É, a professora Márcia, enfim, eu acho que isso mostra o quanto você dá importância para a sua formação, eu acho isso muito, muito legal também. Obrigado, Sônia. Parabéns. Eu agradeço muito também. Você sabe, você sabe que quando você falou, Felipe, eu falei, não precisava descrever mais ninguém. Eu sabia <risos> já quem era, depois de tanto tempo. Parabéns, muito orgulho de você, Felipe, você merece tudo de bom e a mais. Parabéns mesmo. Obrigado, Sônia. Parabéns, Felipe. Quero estar quero tá aqui na, na tua defesa, hein? Olha pessoal. Já... Tchau, tchau, pessoal. É, foi um prazer, tá? É, vou, a gravação foi feita, os trâmites legais eu mando por e-mail orientando a professora Márcia. Na verdade, a professora Juliana já tem acesso ao seis, É tranquilo. E aí a professora Obrigada. Natália está ressaltando, não vai precisar assinar, porque ficou como suplente, mas muito obrigado pelas suas considerações. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.